Então o Stroll, se tiver uma lesão um pouco mais séria, o, o Gui, é algo que pode realmente impossibilitá-lo de, de participar do campeonato, sobretudo nessas primeiras duas corridas. E aí o Drogovic fica com um carro, em teoria, bem nascido, depois de testes dos quais ele participou, então ele também sai na frente do Van Dorn nesse sentido, né, para começar o campeonato se o Stroll não puder. Uh, e, e a chance de marcar pontos interessantes que vão dizer muito para o futuro dele na Fórmula 1, não para esse ano, mas para o ano que vem. Vai é, ser é o cartão de visitas dele, né? Acho que é, é, essa é a grande oportunidade que o Dubrovic vai ter, né? e ainda mais como você falou, se, se confirmar mesmo essa, que essa lesão do, do Stroll no não de tempo dele se recuperar para a prova daqui 10 10 dias mais ou menos, né? Se, me se minhas contas não estiverem erradas. Então é, acho que é uma oportunidade legal nele né? de dele aparecer, mostrar que veio realmente, né? com é, uma uma boa chancela, né? O campeão da Fórmula 2 não não é, não é uma coisa pequena, né? É um feito muito grande que ele, que ele fez que ele tem na carreira. E se realmente esse carro da Aston Martin for bem nascido, como como se diz, é Tá aí uma grande oportunidade, né, a gente viu de viu o que aconteceu com o Pietro lá no próprio Bahrein também, né, quando ele teve que substituir o Grosjean, mas ele não tinha um carro, né, à altura para fazer pontos, ou até né, terminar bem colocado na, naquela prova, e o Drogovic aparentemente deve ter essa oportunidade, então se realmente rolar essa essa essa chance dele correr no um Bahrein e na Arábia Saudita, né, subsequente, cara, é uma oportunidade de ouro para ele mostrar realmente que ele tem talento, como ele se demonstrou nas categorias de base, né? Ele não, não, novamente, não é um, um campeão de Fórmula 2 não não, não se faz à, à toa, assim. Ele fez, fez isso com muito mérito, né? então é, é um dos, dos temperos aí que a gente tá que a gente tá esperando ver durante durante essa semana de testes, né? Vai dar uma expectativa para a próxima semana também se realmente o Stroll não conseguir se recuperar. Então é uma das das, vai, das primeiras boas histórias da temporada 2023 da Fórmula 1, essa possível volta de um brasileiro de fato, realmente até com chance se realmente o carro for bem nascido de pontuar novamente, né? Mano? Feito que não acontece já. A gente nem lembra qual foi a última vez, né, Maru? É, é realmente uma oportunidade gigantesca o, o JP para o Drogovic mostrar do que, que ele é feito na relação, na simbiose com esses carros da Fórmula 1 que a gente sabe são muito diferentes. É uma oportunidade única, né? A gente, a gente é claro que não estou comparando exatamente a mesma situação, mas a gente viu que o, o, o De Vri, que assim, lutou, lutou por uma vaga no grid da Fórmula 1 durante tanto tempo, teve a primeira, uma primeira oportunidade no ano passado, agarrou e agora... É, titular da AlphaTauri, Tauri, inclusive com um carro consideravelmente, claro que a AlphaTauri não é uma potência dentro da Fórmula 1, mas é mais, é consideravelmente melhor do que o da Williams, por exemplo, que foi o que ele teve a oportunidade de pilotar no ano passado. Então, é uma excelente oportunidade. É, é, é questão de mostrar serviço mesmo. É questão de é, mostrar que, que reúne as credenciais para estar ali. Eu acho que esse é o mais importante. Porque, assim, é, não é só Aston Martin que está vendo, né? Todas as equipes estão vendo, o mundo inteiro está de olho. Então, por mais que para ele seja realmente uma oportunidade muito boa de mostrar o trabalho para a própria equipe, também é muito importante que ele mostre o trabalho para todas as outras equipes, enfim, para todo o paddock da Fórmula 1 no geral. Então, é, em que pese realmente é o problema do Stroll, é claro que é, não dá para isso, especificamente, a lesão ser comemorada, mas é uma grande oportunidade para o Drogovic, não há dúvidas disso, é, como o, o Gui destacou. É, a última vez que a gente teve a oportunidade de ver um brasileiro ali, é, o Pietro realmente tinha um carro que... É, não dava para pontuar, é um carro que é, se arrastava, era, era aquela raiz que não, não era a raiz de 2022, né? é, era uma raiz que realmente ocupava de forma garantida as últimas duas posições é, da corrida, praticamente, então não, não, não tinha competitividade. O, Tugovic, é, o que, né, é o que tudo leva a crer que alguma competitividade ele terá, Aston Martin está longe de ser uma potência na Fórmula 1, mas terminou 2022 também é, numa crescente, é, poderia inclusive ter ultrapassado a, a, a Alfa Romeo no campeonato, é, as duas terminaram empatadas, foi, foi questão de uma posição do veto ali na, na, na corrida final, então, se né, o, o que se promete sobre o AMR23 se pagar na pista, o Drogovic vai ter sim uma ótima oportunidade de, de, de mostrar serviço, ainda mais se esse período se estender até é, talvez a, a primeira ou a segunda corrida da temporada, principalmente, porque, enfim, são... É, como você muito bem destacou, a Arábia Saudita é um dos circuitos mais desafiadores e malucos, por que não dizer, né, da, da, da Fórmula 1. É, é um, curvas absurdamente velozes e, e, e fechadas, né, é, intercaladas com grandes retas, muros muito colados. É um baita cartão de visitas, como disse o Gui. Então, se essa oportunidade cair no colo dele, é, é, é importante que ele aproveite, porque pode dizer, sim, muito sobre o futuro dele dentro da Fórmula 1.